Putz, eu vou ter que continuar aqui, mano Eu só posso parar quando troca a cena Então eu vou ter que conhecer o filho da, da mulher lá E depois, é, sei lá, mano Só Deus sabe Vamos ver o que vai acontecer. Estamos na lavanderia. Beleza. Nossa, estou mesmo com vontade de usar isso. Olha o bagulho de radiação, vassoura, beleza. Cadê o filho da mulher? Cadê o filho da mulher? Olha a máquina de comer, mano. Máquina de lanche, show. O apartamento é aqui, ó. Beleza. Aqui tá umas fotos, ela com o filho, tal, tá banheiro. Vamos lá no fundão. Eita bexiga de misera. O que, que era aquilo, mano? Deus me livre, cara. Meu Deus, dá até vontade de... Quarto do Larry. Sim... Ei, é Larry, sua mãe disse para vir aqui me apresentar e acabei de mudar do 402. Ó, oh, oi, entra aí, a porta tá aberta. Ó, oh, o moleque gosta de coisas sinistras. Eita, olha a cara... Mano, por que, que ela falou que a gente ia se dar bem com... Olha a cara do moleque, Joe. Deus me livre. Ó, oh, que máscara... É, olha a máscara. Prostética, que que é isso, mano? Ó, oh, merda, desculpa, cara. De boa, já estou acostumado com pior que isso. Fico até feliz que goste. Então, você não tem, tipo... Uma cara aí atrás? O que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem. Mudança de assunto. Me chamo Larry. Moro aqui embaixo com minha mãe. Cara de louco. Uh, me chamo Sal. Meus amigos me chamam de Sally. Tully. Face. Acabei de me mudar com meu pai de New Jersey. Tully Face. Face acho que não tinha amigos decentes para ser sincero, então quando começaram a me chamar assim, pensei que se eu adotasse o nome os filhos da P não pudessem usá-los contra mim, você é um cara complicado né Sal, é bem estranho gosto disso, vamos mudar extremamente bem, isso foi sua mãe que disse, as mães sempre têm razão Uh, porque vive no porão Vamos perguntar para ele aqui ó Minha mãe diz que é para protegermos os edifícios dos ratos Mas tenho quase que certeza que quarto fica de graça Porque fazemos a manutenção Ah tipo eles trabalham de zelador né Faz essas paradas aqui Mas é de boa Não ligo Posso ouvir música com alto eu dizer que ela não está Entendi Boa Sim é como minha própria Batcaverna. Gostei da camisa. Valeu, senhor Tullyface. Ah, assim. Eu tenho a minha própria linha de moda. Então, na verdade, é de uma banda de metal. Metal. Chamada Saints Paul. Gosta de metal? Não sei. Ó, oh, essa resposta vai mudar. Só sente essa música. Primeiro single deles, o álbum completo. Está em alguns meses. Muito. Que... Tá. Beleza. Fala mais baixo, cara. O que, O que foi? O assassino ainda está no edifício. Como você sabe disso? Eu oh, ouvi o que aconteceu. Nossa, ele falou que viu o que aconteceu. Você tá drogado. Quem dera, cara. Foi assustador pra cá. Ca... Olha, o que aconteceu? Me conte. Eu estava ajudando a senhora Sanderson com uma privada entupida. Eu estava terminando quando eu vi ela entrar gritando com um maluco. Eu sei o que você fez. Me contou tudo, estúpida. Ela tentou acalmar, mas antes de conseguir falar duas palavras, ele já estava cortando sua garganta. Entrei em choque. Paralisada de medo, cara, só olhando a pressa da porta do banheiro. Mas enfim, aconteceu tão depressa. Ele limpou tudo e depois foi embora. Não sei como ele nem me viu. Nossa, sinistro isso, hein? Ainda não contei a ninguém. Nem mesmo a minha mãe. Mas confio em você. Você sabe quem é o assassino? Sim, foi o Charlie aquele grandão esquisito do 204. Ele estava usando luvas. Por isso, não devem ter conseguido impressões digitais. Nossa, será que é o cara que a gente entrou? É o cara que a gente entrou, mano, naquele quarto do apartamento que ele foi que colecionava bicho? Eu estava ajudando a senhora Sanderson. Com a privada entupida, eu estava terminando. Eu sei da. Ah, tá. Peraí, peraí, mano. Vamos mudar de... A gente tem que mudar de assunto, pô. Você não deveria contar a polícia? Já tentei falar com aquele detetive. Mas ele não escuta. É... A não ser que eu tenha provas. Como se minha palavra não fosse suficiente. Mudar de assunto. Qual é o cara do cento... no 103? Esse é o senhor Adilson, O dono deste lugar. Acho que ele nunca o fora do quarto. Fala sempre pela portinha do correio. É um cara legal. Mas é meio estranho. Ah, e se disser chá a por favor e obrigado ele te dá uma xícara do seu famoso chá, odeio, mas parece que os adultos adoram, deve ser droga até o que é essa coisa? Ah, isso é um rádio da polícia. Consigo ouvir conversa deles. Como tal conseguiu isso? Isso é uma história para outro dia. Mas ei, você me deu uma ótima ideia. Se eu fizer uma chamada falsa, talvez eu consiga distrair o tempo suficiente para você entrar no 403. Talvez a gente consiga encontrar provas para mostrar ao detetive algo que ele não acredite. Eu acho que é isso, né? Me escolheu bem rápido para fazer a parte suja. Bem... Eu tenho que fazer a chamada aqui embaixo e... Eu tô brincando contigo. É claro que eu vou. Já quero olhar aquele quarto há um tempo. Ótimo. Então, qual é o plano? Eu vou denunciar um assalto ao banco com reféns. Deve ser o suficiente para afastar a polícia por um tempo. Acho que isso não nos dará uns minutos até eles descobrirem que não era real. Você tem que estar lá em cima quando eu fizer isso. Não podemos perder tempo. Podemos usar a, os walk talks para nos comunicar o tempo todo. Assim também posso avisar quando os policiais estiverem voltando. Hum, parece um bom plano. Mas muda o banco para um posto de gasolina. Ou uma farmácia para ser mais realista. Hum, é, tem razão. Boa ideia, Sully. Toma, leva isso. Vai para o seu quarto e me avisa quando estiver pronto. Só apertar o botão shift e me chamar. Beleza, botão, shi botão shift. Vamos lá, vamos para o nosso quarto. Vamos sair um b máquinas Vamos para elevador e vamos para o nosso quarto 402 Vamos para o nosso quarto Parece que se sente em casa. Tá, vamos lá. Vamos chamar ele. Ok, estou no meu quarto agora. Vamos lá. Vou fazer a ligação. Me dê um segundo. Ok, já está feito. Ouvi alguns barulhos no andar de cima. Então acho que funcionou. Vai ver se consegue entrar no 403 agora. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar no 403. E se tiver alguém lá, mano? Aí lascou. Nossa, mano. Vamos examinar. Isso é bem doentio. Eu que diga. Tem brinquedos ali, ó. Há umas figuras que parece que está faltando. Ah, consigo ver uma falha na mancha de sangue. É isso. Como vamos pegá-lo? Sai daí e vem na porta do porão. O Sanderson e o Charlie com, é, colecionavam aqueles brinquedos esquisitos. São obcecados por aquelas coisas. A senhora Sanderson conseguiu um super raro. E ele estava me contando o quanto eu consertava a privada dela. Ah, entendi. Um bichinho. Aquele bichinho do quarto. Ele é raro. E aí tal. É, caraca. Eu eu aposto que o Charlie não resistiu e roubou o brinquedo. Na verdade, não me surpreenderia se fosse esse motivo qual ela o matou. ele o matou. A matou. Uh, o cara sempre me, me deu arrepios. Alguns... Algumas coisas perturbadoras nele, sabe? Cara, isso é loucura. Ele definitivamente tem que ser preso. Não podemos viver com um assassino. Exatamente. É por isso que você tem que ir ao quarto do Charlie e encontrar aquele brinquedo. Peraí, por que eu? Já entrei escondido no 403? Charlie não gosta muito de mim. Nunca me deixaria entrar. Até já me acusou de roubar os doces. Tá bem, chega, véi, Ok, ok. Não vou conseguir dormir é, se não for. Agora sim. Você é o você é o cara, Surly, Aqui, pega esse saquinho para colocar o brinquedo e guardar aqui dentro. Tem que ter que tocar, porque eu tenho a sensação que você já fez isso antes. Ah, pior que não. Só assisto TV demais, beleza? Cadê o saquinho? Bom, vamos com o saquinho. Vamos lá, vamos sair. Vamos na casa do velho. Eu não lembro qual que era o quarto dele, mano. Não lembro qual que era o quarto do bichão. Acho que era no terceiro, né? Ninguém em casa. Eu não lembro qual que era o quarto. Agora, será que era no segundo? Acho que era no segundo. Aqui, o quarto do gordão. Ó, vamos ver, cadê? Será que a gente consegue ver? Então, ei, eu sei, você está sem palavras diante de uma coleção tão espetacular. É, não se preocupe, sempre que eu estiver em casa, você pode dar uma olhada passada e admirar de novo. Bela casa, meu pedacinho do paraíso, só eu e minhas coisas. Você mora aqui sozinho? Sozinho? Olha em volta, tenho toda a companhia que preciso. Bem, até bom ter visitante de vez em quando, eu acho. Já volto, olhar... Uh, contemple a magnitude da minha coleção completa de Glitter Ponies. Ter a coleção completa é uma rara conquista. Pode admirar uh, o quanto quiser, mas nem pense em tocar. O que são Glitter Ponies? Lá vamos nós contar uma história. Olha a cara do bichão, mano. Quando ele se concentrou pra contar a história. Meu Deus, criança. Você nunca viu, nunca assistiu My Glitter Ponies Arco-íris? Espetacular. É a melhor série de televisão já produzida. Tem drama, ação, romance, comédia. Tudo que você pode querer. Os pôneis. Ah, os pôneis. Nem me fale. Não devo ter visto. Vou procurar quando eu estiver assistindo TV. Vai mesmo. Confia em mim. Não vai se arrepender. Eu sei. São tão legais não são? Sim. Não consigo fazer mais nada. O cara tá olhando. Eu não consigo fazer mais nada. Só sair. E agora? Agora eu não sei o que fazer. Não tem ninguém em casa. No apartamento não tem ninguém. Será que eu devo voltar na casa do moleque? Deixa eu ver. Conseguiram o brinquedo do Charlie no quarto 204. E se eu mostrasse o negócio do, do 203? 204. Uh, e se eu mostrasse o Game Boy? Game Boy precisa de pilhas. Vamos ver se eu consigo pegar aqui assim assim e ver. Eu não, eu não consigo pegar, bicho. Eu não consigo. Como que eu vou fazer pra pegar? Falar. Hum, tá. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo, gente. Vou ter que sair. Como que eu vou pegar esse bagulho do cara, mano? Não consigo pegar. Não tem ninguém em casa. É, e se eu voltar pro quarto andar No meu apartamento Não dá, quarto do papai Eu tenho que ir lá no quarto do cara pegar o bagulho Mas eu não sei o que fazer Se eu pegar o remédio pra dormir o pai ainda tem problemas pra dormir Depois que, ah, eu achei que eu tinha que pegar o remédio pra dormir Pra fazer alguma coisa, mas não é não dar é pro velho, tô nem vendo Sacolas, não tem nada demais Só algumas coisas que meu pai trouxe E agora? Eu não sei o que fazer, travei Vamos lá, vou finalizar aqui então, família, eu ainda não sei o que fazer, tá um pouco difícil pra mim por conseguir desvendar essa parada, não... meu, tá difícil. Tá difícil porque eu achei no começo que era um sonho, agora eu já não sei se é. A gente já teve que trollar a polícia ali pra polícia sair de cima da gente e a gente conseguir descobrir o que que... Se tem alguma prova no apartamento que pode incriminar o cara dos pôneis e, meu, é, é complicado. Mas, velho, se você tiver alguma dica, comenta aí embaixo, beleza? Se você já viu algum vídeo, sei lá, porque eu ainda não vi, sinceramente. Pra não atrapalhar a gameplay, eu não assisto é, nada. Então eu vou fazendo de acordo com a experiência que eu vou tendo, tá ligado? Com o jogo. Bom, mas eu espero que você tenha gostado até aqui, tamo junto de verdade, valeu aí, até o próximo vídeo e é nóis, valeu, fui.